Lembram um do caso da Maria e do Marco? Aquele caso que o relacionamento abusivo entre os dois chegou ao extremo de Marco Balear Maria enquanto ela dormia? Aquele caso que Maria ficou paraplégica em decorrência do tiro disparado pelo próprio marido? Pois bem, a justiça brasileira é lenta e naquela época era ainda pior. Maria foi submetida a duas cirurgias, uma em Fortaleza e a outra em Brasília e uma série de internações e após quatro meses do tiro de espingarda que a atingiu, ela retornou para casa e para a convivência com Marco. E a coisa piorou. Não satisfeito com a tentativa de assassinato, Marco manteve Maria em cárcere privado durante 15 dias. E certa vez, durante o banho, Marco tentou eletrocutar Maria. Nessa época, Maria dormia de dia, pois as noites eram reservadas ao medo. Os boates sobre o tiro que atingiu Maria começaram a apontar que a história estava muito mal contada. Não tinha como ter sido um assalto. Os vizinhos contribuíram muito para a verdade aparecer. Eles escutaram o tiro e correram para a rua. Então não houve chance e nem tempo de ladrões terem fugido da casa de Maria sem que alguém pudesse vê-los. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizasse a agir em nome dela. Inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Cientes da grave situação, a família e os amigos de Maria conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída de casa sem que isso pudesse configurar o abandono de lar. Assim, não haveria o risco de Maria perder a guarda de suas filhas. Pouco tempo depois, Marco resolveu ir embora também. Meu Deus, quando ele foi viajar, ainda se despediu de Maria com um beijo. Na ausência dele, Maria conseguiu dormir. Maria dormiu das 8 horas da noite às 10 horas da manhã. Recuperou suas forças e colocou a cabeça no lugar. No dia em que Marco partiu, Maria sentiu que havia vencido uma etapa. A partir daí, ela procurou a polícia para prestar os depoimentos. Foi aí que Maria conheceu o que é a justiça brasileira para a qual a vítima e nada são a mesma coisa. O primeiro julgamento de Marco aconteceu somente em 1991, ou seja, oito anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas vejam só, devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria continuou a lutar por justiça. E decidiu escrever um livro contando tudo o que tinha passado e relatando os andamentos do processo contra Marco. O objetivo de Maria era evitar que mais mulheres tivessem o mesmo destino que ela. O segundo julgamento de Marco só foi realizado em 1996, ou seja, 13 anos após o crime. Nesse novo julgamento, Marco foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi totalmente cumprida, Marco cumpriu apenas um terço da